Thank uh -huh. Mas, ó, aqui é o senhor titia trazendo mais um vídeo pro canal, ou seja, bem vindos a mais um vídeo ó, aqui no meu canal. Pega o um naipe do pai, o pai tá contado tá, mesmo. Bonito, cheiroso, gostoso. Eu tinha, tinha, papai, tá ligado, né? Então, deixa o like, se inscreve se for novo, ativa aquele sininho de notificação. E não se esquece também, galera, se tornar um membro aí do canal, tutorial de Photoshop, Sony Vegas, Adobe Premiere, Adobe After Effects. Todos os tutoriais aí pra você que se torna é membro, porque o papai aqui tá com Cheiroso, bonito tutoriais tá ensinando em qual mestre. Mas pega a visão. Hoje eu vim aqui para passar para vocês um novo servidor que está tendo aí. O tema de Halloween. O servidor Sword. Se você quiser entrar, vou estar tá deixando o um link na descrição. Você espera 5 segundos porque eles não me pagam para mim fazer uma divulgação aqui pro servidor. E eu sei que vai pegar muita view porque o último vídeo que eu trouxe já faz uns 4 meses atrás e está com 7 mil ou 8.000 mil visualizações. Com um vídeo que ó tá. Ó, eu estava tava na versão 8.7 quando eu trouxe aquele vídeo, faz 4 meses atrás Agora então, estou na versão 10.5, galera E a versão tá top Olha só a visão desse temas aqui, mano, Olha aí pra vocês verem, ó Tem uma raboinha, ó, tem até as abobrinhas aqui, ó pra vocês verem, ó Tudo uns conforme, parceiro Top, mano, ó 10.6, ó, ainda errei, ó 10.6 pro servidor, tá? Eu criei essa continha aqui, mas eu vou criar uma continha com o nome Sr. Tietchan vocês estão ligado, né? Papai aqui tem que ser cheiroso, eu, eu sou bonito, tá ligado, né? Galera, não se esquece, mano, comigo que tá na descrição e vem jogar, por favor, que eu vou estar focado nesse servidor Olha a quantidade de preia que tem aqui no servidor, muita gente mesmo Eu acabei de fazer uma live no canal e a galera tava aqui falando pra mim gravar aqui Quero mandar um salve pro, pra Gabi, acho que é isso o nome, ou o Gabriel, alguma coisa assim Mas comenta aí, mano, ou <risos> Então é isso, né, galera, o servidor tá aí, quando você entrar, você vai vir aqui, ó, evento ilimitado Vai recolher esses eventos que tem aqui, ó evento de Halloween Pra colocar lá, ó. E é o bom que tá com mano Olha esses itens aqui, galera ó. a visão, mano Muito top, hein Vou Até tirar o walk aqui Mega evento você também pega Esse evento aqui, ó Jogador VIP Ó, se você comprar VIP depois você vai possuir isso aqui, mano GG enfim, vamos ver os itens que vem aqui nessa... Maracutaia, o modelo ó, ó, já viu a carta aqui, o 287 de edã, daqui no modelo, Dragon fire que é o polarzinho aqui, ó, você ver, pra falar a verdade, também que veja vem esse anel antigo, mais oito, e tudo permanente, tá ligado? A capa também é permanente, ó, também tem que ver esses baú de cartão de arma, as almas que vem, né, mano, aqueles, aqueles baú, né, de alma liberar as cartas aqui, mais aula pra você poder upar e... oh. pai, coisa é, excelente mano, eu tô curtindo o servidor pelo fato de ter tipo assim, do tema né mano, daí eu decidi gravar aqui nele e também focar, se vocês apoiar aqui e eu ver que tiver é muito like aqui e, tchê achar tá chavoso, que não tá, uh, voltando ao assunto, é, se vocês apoiar e deixar muito like aqui, eu vou poder querer fazer uma evolução aqui top focar no servidor, fazer muitos vídeos Continuar aqui gravando, mas não vai ser nessa conta aqui, porque essa conta aqui é Frex Não ia né, mas tá ligado, aí a gente já vai pular Porque a gente não é aqueles caras que manipula os caras cash frudo no dê detalhe Tô mano, mas enfim, eu vou criar a continha assim, o masculino, fortão, fortão é pronto pro ataque, mas legal né mano Basicamente veio isso de item né galera, um pouco bom, pra ter certeza ah mano, esse, Pô, vou até tirar o óculos aqui, vou colocar aqui assim, esse DDT vai dar o que falar hein, vai derrubar alguns DDT aí, e eu não tenho o que falar, é só ficar aqui ó, Pegou um o naipinho, pegar esse... é o meu caminho, eu tô zoando galera, <risos> mas enfim, e aí, lembrando bem que eu não recebo nada por isso, por isso que eu peço pra você, como que eu falo, chegar aí no canal, tá ligado? E fazer a sua parte, mano. Que é compartilhar o vídeo, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação e também comentar que é muito importante ter o seu comentário aqui no canal. Pra poder a gente querer é, crescer no YouTube, não é só ficar aqui ver com um público que vê só de DD Tank. Compartilha, se tem é, grupo lá no Facebook, pegou e compartilhou, já tá me ajudando. Tem grupo lá no WhatsApp, pegou compartilhou o vídeo lá, já me ajudou também. E tudo que você tiver de rede social relacionada a DD Tank, mano. Pode ser 337, que, o que for, compartilha esse vídeo, vai bombar, pode pá? Então, tamo junto, deixa eu colocar a lupa do pai, que não vai tá como? Igual o bizarrão, meu irmão, só pega a visão, é do elemento, só carrega aí pra nós, porque você não quer ver um sofrimento aqui, a galera tá vendo aqui que não tá, não, não, não, não, não. você vê, eu tô mano, aqui é o que tá aqui, galera, fora que tá nas fora o que tá aqui, aqui no mob, é, no e aí, babai. Tá doido. Daí, mano, agora eu vou mostrar pra vocês quantos fukubon que dá batalha derrota. Mas, você já vem bom, então tá ligado, né? É um sucesso pra nós aqui. Beleza? Vou entrar aqui. Eu quero fazer 10 minutinhos de vídeo. Ah, quero mostrar pra vocês aqui também. Vou entrar aqui no meu YouTube. Olha, o youtuber. Vou entrar aqui. Dê algumas... a mais, né, pra nós aí. Pera, postando esses vídeos de tênis aqui no canal, porque quer ver é um vídeo que eu gosto muito de fazer também. Eu postei esse vídeo ontem, né? Novo de Tank. Não, eu penso pra vocês vir cá, galera. O vídeo que eu postar aqui no canal, vocês é compartilha, mano. Tá complicado, vai fazer vídeo aqui pro YouTube, viu? 500 mil o vídeo aqui, ó. Bateu o que vê, o desafio do Porótima para bateu 55 mil. É complicado galera, assim eu compartilho meus vídeos lá no grupo, né? Do Facebook, os caras vem me chamar de farrido, outros vêm querer desprezar o canal por o fato de que ele tá gravando. Que ele de ficou observando aquilo lá, fico falado, né, mano? Só ficou olhando assim, mas beleza, né? com um tempo vamos ver se o canal vai estar falido porque eu vou ficar um da hora vai passar veneno na minha mão viu? beleza deixa eu ver aqui onde que é esse tá só eu não vou lavar se for aquele de camisa centrada eu tô passadinho aqui viu tá aqui. A situação pra mim daí beleza O intuito desse vídeo é mostrar o servidor mostrar quantos cupom que dá roubar para mostrar o top 1 e é isso, e quantos cupons tá pro de derrota? É bem simples, não é querendo ou não, eu tô ruim no pvp e tal, vou chegar com a cartinha aqui do boot E como eu falei, tô ruim no pvp quando falando, é mas o intuito não é, nesse vídeo não é pvp, então é isso Boa. Ah, morri pro boot Dá 25k de cupom Por <risos> derrota, então basicamente dá 50k por vitória, ou 30k se isso for. Tô pensando, né? Mas entra aí, o servidor tá na descrição. Clicar no mic aí, ó. E vai cair, quer ver? No mic curtado. Quando esse mic curtado, você vai clicar 5 segundos, mano. Muita galera fala: É, Tietchan, mas isso é vírus, mano. Mas não é, galera. Sabe o que é? É um encurtador de mic, mano. Um encurtador de mic serve pra quê? Quando você não vai ver um tutorial aí dos caras, quer ver que precisa seu, usar o programa, mas você não quer comprar? Você quer querer É piratear, basicamente, o programa? Você vai lá e baixa, é, baixa o programa. O cara não coloca o um indicador pra poder cair lá no download. É a mesma coisa desse, é, desse link aí, entendeu? Não é um vírus, mano. Vai esperar 5 segundos não mata ninguém. Você clica lá no um robô, fecha o um anúncio. É aqui um detalhe. Por que, que eu faço isso? Porque o YouTube não gera nada de Amone. E pra pagar a internet eu precisei o Amone, né, meu parceiro? Então, esse curtador de link, querendo ou não, me ajuda. Se o servidor patrocinar aqui, daí já não vai ter curtador não, mano. Mic direto para poder querer já jogar, tá ligado? Mas então dá ideia nesse lá, ele tem que exportar, ó. Na página, dá aquela ideia nele, que eles vão. Vamos ver se eles patrocinam um o checkzinho aí, daí vão andar, né? E beleza. E beleza. Né? Os caras que tem 2 milhões de cupone, 2 milhões de GFC, meu filho. 2 bilhões, mano. Isso é demais, papai. Você é tá doido? Esse servidor aqui é novo, mano. Ficou tão ruim. Os caras querem ver. Vai quer fazer o que, né? O servidor quer ver. Os caras querem upar, querem focar e ó. Fica xilapa. Só vaiando de pau voando na cara. Que beleza, né, mano. Ah, tem algumas coisas aqui, eu tô uma olhada aqui de web, né galera? Olha pra vocês verem o cupom que eu tenho no momento. E é muito fácil de conseguir aqui, mano. Você vai upar, tipo assim, você cria um cupom servidor, basicamente é. Vamos colocar aqui painel. Assim, entre aspas, né? Então é esse, mano. esse não vai ter os itens todos liberados, mas cupom a, as pampa pra você, se você quiser, <risos> entendeu? E é isso, né, mano? Espera dar uns 10 minutinhos de vídeo aqui Vou colocar o que aqui daquele naivão Opa Aqui no meu canal Galera, me segue lá no Instagram, ó O Instagram aqui do lado, tá. eu tenho aqui, ó Vou seguidores Vou lá, eu vou fazer um sorteio aqui no canal E é isso, mano o Servidor tá aí, uma Halloween Basicamente É o que nós tá aqui tal. Né? tá ligado? Então, se você quiser o vídeo não se esquece de deixar aí embaixo, deixar o seu comentário Compartilhar o vídeo O mais essencial e importante aqui pro canal Deixa o seu like Tá ligado? Vamos bater pelo menos uns 30 comentários aqui E 50 likes Eu confio em vocês Então faz essa meta aí que a gente vai tá estar fazer mais vídeo aqui E é isso né mano Até o próximo vídeo Se quiser se tornar um membro aí do canal para poder Conhecer o tutorial que eu tô soltando aí no canal Se torna um membro, a partir de 8 reais Não é tão caro é basicamente um preço do quê? Uma bolacha hoje em dia, porque esse trem aí tá tudo subindo, né? Então é isso, né, mano? Um abraço do senhor Tietchan, até o próximo vídeo e... flow